Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os quatro modelos atômicos que nos ajudaram e muito a entender como é formado o átomo. Eu sei que são muitos conceitos e cada um com sua particularidade. Com isso, fica difícil guardar e compreender cada um. Se você também acha assim, fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou explicar de forma clara e simples para que você consiga compreender melhor cada modelo. para que eu possa explicar cada modelo atômico. A evolução dos modelos atômicos. O que é modelo atômico? Um modelo é uma representação de um sistema no mundo real. Eles nos ajudam a compreender o sistema e suas propriedades. Por exemplo, um modelo atômico vai representar o que a estrutura de um átomo poderia parecer, com base no que a gente sabe sobre como os átomos se comportam. Por quê? Porque não é necessariamente uma imagem fiel da estrutura exata de um átomo. E esses modelos são frequentemente simplificados. Porque o um modelo não pode estar sempre absolutamente exato. E é importante perceber isso para que não se acumule uma ideia errada de alguma coisa. Por quê? A gente não consegue ver o átomo. Então esses modelos nos ajudam a não estudar vagamente. A gente tem um modelo, tem alguma coisa que a gente consiga ver e se basear para fazer os estudos. A ideia da matéria constituída de átomos surgiu pela primeira vez com os antigos gregos, o Demócrito, o século V a.C., e foi defendida por Leucipo e Epícoro. E é muito importante perceber que muito do que a gente sabe sobre a estrutura dos átomos foi desenvolvido durante um longo período de tempo. E atualmente, a gente sabe que os átomos são constituídos por um núcleo de carga positiva no centro, cercado por elétrons carregados negativamente. No entanto, no passado, os cientistas tiveram diferentes modelos ou imagens para descrever o que os átomos se pareciam. E agora eu vou falar sobre os modelos atômicos. O modelo atômico de Dalton, que é o modelo de bola de bilhar. Então, o cientista inglês John Dalton, entre 1803 e 1808, ele propôs uma teoria para explicar as leis enunciadas por Lavoisier e Proust. E essa teoria ficou conhecida como a Teoria Atômica de Dalton. Então, a palavra átomo vem do grego e significa indivisível. E ela foi usada pela primeira vez por alguns filósofos da Grécia Antiga, que, baseados em argumentos filosóficos, propunham que todas as coisas são formadas por partículas muito pequenas e indivisíveis, o que a gente chama de átomos. Alguns pontos importantes da teoria de Dalton. Primeiro, toda a matéria é composta por minúsculas partículas chamadas de átomos. Segundo, os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características, por exemplo, Tamanho e massa. Terceiro. Os átomos dos diferentes elementos químicos são diferentes entre si. Nas reações químicas, os átomos se recombinam para formar novas substâncias. Cinco. Átomos não são criados nem destruídos. São esferas rígidas indivisíveis. Sexto. As substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Sétimo. As substâncias compostas, também chamadas de compostos químicos ou simplesmente compostos, são formadas por átomos de dois ou mais elementos químicos diferentes, que se combinam sempre numa mesma proporção. A conservação da massa durante uma reação química, que é a lei de Lavoisier, e a lei da composição definida, que é a lei de Proust, passou a ser explicada a partir desse momento por meio das ideias lançadas por Dalton o modelo atômico de Thomson. O modelo de Thomson foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo, porque até então Dalton falou que os átomos não são criados nem destruídos e são esferas rígidas e indivisíveis. Thomson viu que os átomos são divisíveis. Então, pesquisando sobre os raios católicos, o Thomson, né, ele criou o quê? O modelo pudim de ameixas. Por que pudim de ameixas? Porque tem os elétrons que são positivos e os prótons que são negativos. Então ele se assemelhou ao modelo atômico dele a um pudim de passas ou um pudim de ameixas. Então ele, como, quando ele pesquisou sobre os raios catódicos, ele demonstrou que esses raios podiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas de energia elétrica negativa. Thomson sugeriu, em 1887, que os elétrons eram um constituinte universal da matéria e apresentou as primeiras ideias relativas à estrutura interna dos átomos. Ele indicava que os átomos deviam ser constituídos de cargas elétricas positivas e negativas, o que explicaria a neutralidade, distribuídas uniformemente, quer dizer, da mesma forma, configurando o equilíbrio. Ele descobriu essa mínima partícula e assim estabeleceu a teoria da natureza elétrica da matéria. Concluiu que os elétrons eram constituintes de todos os tipos de matéria, pois observou que a relação carga-massa do elétron era a mesma para qualquer gás empregado em suas experiências. E em 1897, Thomson se tornou o pai do elétron. Modelo atômico de Rutherford é o chamado de modelo planetário. Por quê? Porque os elétrons giram em órbitas ao redor do núcleo. Então, ele se assemelhou, o modelo dele, ao modelo planetário. Então, Rutherford, mais ou menos em 1911, colocou uma folha de ouro bastante fina dentro de uma câmera metálica. O seu objetivo era analisar a trajetória de partículas alfa a partir do obstáculo criado pela folha de ouro. Nesse ensaio, ele observou que algumas partículas ficavam totalmente bloqueadas. Outras não eram afetadas, mas a maioria das partículas ultrapassava a folha, sofrendo desvios. Segundo ele, esse comportamento podia ser explicado graças às forças de repulsão elétrica entre essas partículas. Então o modelo atômico de Rutherford concluiu que o átomo era composto por um pequeno núcleo com carga positiva neutralizada, por uma região negativa, que era denominada eletrosfera, onde os elétrons giravam ao redor do núcleo. Foi o que eu mostrei no modelo. Os elétrons giram, né? é, é denominada eletrosfera, eles giram na eletrosfera ao redor do núcleo. Então, o um modelo de Utefó, né, chamado de modelo planetário, corresponde a um sistema planetário em miniatura, no qual os elétrons se movimentam em órbitas circulares ao redor do núcleo. Rutherford também descobriu que o átomo não era uma esfera maciça como sugeria a teoria atômica de Dalton. O modelo atômico de Bohr. O modelo apresentado por Rutherford ele foi aperfeiçoado por Bohr. Então, por esse motivo, o aspecto da estrutura atômica de Bohr foi também chamado de modelo atômico de Bohr ou modelo atômico de Rutherford-Bohr. Então, a teoria de Niels Bohr, que era físico dinamarquês, estabeleceu as seguintes concepções atômicas. Os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas circulares, chamadas de camadas eletrônicas, com energia constante e determinada. E cada órbita permitida para os elétrons possui energia diferente. Os elétrons, ao se movimentarem numa camada, não absorvem nem emitem energia espontaneamente. Ao receber energia, o elétron pode saltar para outra órbita, mais energética. E dessa forma, o átomo vai ficar o quê? Instável, pois o elétron tende a voltar à sua órbita original. E quando ele volta à sua órbita original, ele devolve essa energia que ele recebeu em forma de luz ou calor. Então o modelo de Rutherford-Bohr né, apresentou alguns problemas. Eu vou dar alguns exemplos. Ele não explica por que o elétron apresenta energia constante, não explica as reações químicas, descreve órbitas circulares ou elípticas, né, quando na verdade os elétrons não descrevem essa trajetória, dentre outras restrições. Só que ao longo dos anos foram realizados muitos estudos em relação à estrutura do átomo, levando à criação de outros modelos. Só que o modelo de Rutherford-Bohr ainda é o mais difundido, é o mais utilizado no ensino médio, alguns vestibulares pedem ele. Então, é o, é, o que a gente mais utiliza é o modelo atômico Rutherford-Bohr. Agora um resumo para a gente ver o que cada cientista trabalhou em seu modelo atômico. Dalton trabalhou utilizando massa, Thomson trabalhou utilizando eletricidade, Rutherford trabalhou utilizando radioatividade, e Bohr trabalhou utilizando espectroscopia. Agora eu vou fazer um exercício para que você consiga compreender melhor, entender é, qual é o modelo atômico e seu cientista. Considere o nome dos cientistas e os modelos atômicos: 1 um, Dalton, 2 Rutherford, 3 New Bohr, 4 Thomson. Se você quiser pegar um papel para poder ir anotando, às vezes fica mais fácil para você lembrar, né? Ou depois ir voltando no vídeo. A letra A, descoberta do núcleo e seu tamanho relativo. Quem foi que descobriu isso? Foi o Tefol. Então a letra A é 2. O B, átomos esféricos maciços e indivisíveis. Quem descobriu isso? O Dalton. Então B1. Um. Letra C. Modelo semelhante a um pudim de passas, com cargas positivas e negativas em igual número. Quem descobriu? Foi o Thomson. Então, C, 4. Letra D. Os elétrons giram em torno do núcleo em determinadas órbitas. Quem descobriu? Bohr. Então, D, 3. Então, vai ser 2A, 1B, 4C e 3D. Então, qual das sequências abaixo faz a associação correta? Se a letra A é 2A, a gente já pode descartar a letra B, que começa com um A, a letra D 3A e a letra E é 4A. A gente vai ficar entre a letra C e a letra A. O B vai ser 1B, então a gente já pode descartar a letra A, porque aqui é 3B. Então, a resposta correta vai ser a letra C, 2A, 1B, 4C e 3D. Bom, espero que você tenha conseguido entender quais são os cientistas e quais são os modelos, planet... os modelos atômicos que eles fizeram. Agora eu vou voltar para o meu quadro para dar continuidade à matéria. Se gostou desse vídeo, clique no joinha. E se você quer saber sobre outros assuntos, assine meu canal e me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.